Olha, eu queria saber uma coisinha é, final a respeito do caso Mercedes. Hamilton, vai aguentar ficar na equipe andando com esse carro errático? Gabriel Coutinho. É muito doido que todo ano parece que a gente está querendo aposentar o Hamilton, né? mas jamais, jamais é isso. Jamais. A gente quer que o Hamilton fique para sempre, se ele puder. É... Mas eu, eu não sei se ele vai ter paciência. assim, Porque eu acho que o Hamilton toda vez que a renovação dele emperra, é um suspense, é um suspense, abre margem para a gente começar a suspeitar. Por mais que a Mercedes, principalmente, garanta, não, tá tudo certo, é só que a gente ainda não começou a conversar mais a fundo, mas tá tudo certo, vai rolar. Mas enquanto o papel não estiver lá assinado, é, vai dar margem para suspense. Então a gente teve, na última renovação, aquela história toda se alastrou por meses, meses, meses de, de dúvida, de será que agora ele para de vez, e ele voltou, e voltou com um carro ruim, ele penou ano passado e ele se sacrificou muito pela equipe também para ajudar a desenvolver o carro do ano passado, aí chega nesse ano e o carro, em comparação a Civares, é pior, eu acho que a gente vai ter de observar muito de perto o comportamento do Hamilton nas próximas provas, para entender o que vai acontecer no futuro dele, eu acho que ele vai ficar, eu acho que ele vai ficar, porque eu cansei de achar que ele vai parar, então eu acho que ele vai ficar, uhum. mas é, existem muitos elementos para quem pensa o contrário. E você Guima? o Hamilton é, desdice o que haviam falado é, Button e Hill? Seria saiu não não parece que o pessoal não me conhece tudo mais tal mas aí quando você chega e passa um ano como foi você tem todo um trabalho em cima você pega e começa o ano e aí ele senta no carro e falou já falou assim que viu que o carro tinha problema desde o primeiro momento que ele sentou no carro pô, não é a Mercedes não é a Ozella, não é a Zaxpeed. Não é a Tihel dos piores anos, é a Mercedes. E aí os caras cometem o mesmo erro que a Ruana para trás? Até onde vai a paciência desse homem? <risos> Olha, é, eu diria que ele, que ele vai ficar também pela mesma teimosia, tá? Eu quase... Vejo as coisas acontecendo assim, porque é, tem, muito, tem muito de Toto Wolff em, em Hamilton e muito de Hamilton em Toto Wolff. Mas nesse sentido, é, eu acho que a, essa teimosia, essa, essa questão de honra quase que é para eles, vai pesar bastante na decisão do, do Hamilton. É, e imagino que ele fique na equipe também, por mais uma temporada, é, no mínimo, é, para tentar ainda terminar a carreira de uma forma mais é, nem, nem, não vitoriosa como foi antes, mas ao menos de forma mais decente, mais perto de uma disputa, alguma coisa assim. Eu acho que ele se na minha visão, pelas coisas que ele vem falando, acho muito difícil ele querer parar por causa disso e, e, e ter que depois sempre explicar essa situação, não que ele precise explicar, né? Mas assim vai acabar acontecendo. Então, a teimosia do Toto Wolff é a mesma do, do Hamilton nesse momento. Por isso que eu não acredito que ele vá parar por causa exclusivamente do, do carro.